Crash, mm -hmm. mm -hmm. crush, crash. Crush, crush, crush. Olha as cenas que um gajo faz, mesmo te tendo, te quero mais. Quero o dinheiro de uma forma eficaz. Por isso vende a alma que se lixa paz. Poder, poder do dinheiro, poder do dinheiro, poder do dinheiro. Com muitos putos, com falta de esperança. Quando eu era puto, eu sonhava em ter Mas Mas não tenho Ser executivo, ter tudo que eu não tive. Sou humano, feito carne e osso. Sinto medo, medo de não poder conseguir desistir, não. Mas mama, vou lutar pra ter o poder do dinheiro Sempre tô na via, tô na estrada, caminhar e sinto a dor Quem disse que o homem não chora? Quanto mais dinheiro tens, preocupações aumentam o poder do dinheiro Mama, eu não paro, tô na via, caminhar Não precisa ter muito dinheiro para poder viver Mas o dinheiro tem muito poder Dinheiro não é tudo na vida, sem dinheiro não há vida. Nada mais melhor do que ter o um conhecimento. Porque podes ter o dinheiro não é saber aproveitar. É verdade? Já, yeah. mano. Hoje é tu, amanhã sou eu, não precisas humilhar Muita gente porque tens muito dinheiro Deus te dá Hoje, amanhã vai te arrancar, não precisas humilhar Tens que ter muita humildade, maturidade, seriedade e verdadeira fidelidade Mãe, Pai, permita-me que eu te confesse, não foi fácil me criar Olha os que um gajo faz mesmo te tendo, te quero mais. Quero o dinheiro do uma amor me Por isso, vende a alma que esse lixa é Poder do dinheiro, poder do dinheiro, poder do dinheiro. Elas dizem que tornei-me no monstro. Porque já não sinto amor, nem ódio. Dinheiro antes do toco, óbvio. Se não sente as minhas cenas, Fake you. Torneiros cresce quando mentes Pinóquio. Yeah, yeah, yeah que Muitos vão se suicidar Quando forem acordar e notar Que quando eles tiveram a ferrar Eu e a minha malta all day Tivemos a jogar Para a vida de narco O pobre levar eu que nem sou nenhum rich Mas pego muita bebit E os meus manos são delitos Entrar mais que sem nenhum conflito Provocar-me fit Billy Billy 420 Olhos vermelhos e nem é fit. Yeah. Se não plays as fiques, nos beefare e beat, lick, roxelique. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. yeah. yeah. yeah. Olha as cenas é que um galho faz. Mesmo te entendo, te quero mais. Quero dinheiro de uma forma eficaz. Por isso vende a alma que se lixa paz Poder do dinheiro, poder do dinheiro, poder do dinheiro